Eu tenho certeza que vocês sabem que tem um monte de coisas estranhas aqui no YouTube Mas hoje eu separei alguns canais que eu acho que vão um pouquinho além do estranho Tem alguns canais que eu vou mostrar que simplesmente não são tão usuais Como por exemplo um cara que faz vídeo enchendo balão Cada vídeo ele enche um balão e ele já gravou mais de 21 mil vídeos Ou seja, ele encheu 21 mil balões só pra ter esse canal, mano E depois eu que sou o louco, tá ligado? Mas também eu vou mostrar um canal bem perturbador, cara Que eu nunca tinha visto nada parecido Então eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem legal Mas menores de idade se escondam Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze A maravilhosa que sustenta o canal, gente gente, eu tô aqui no modo Crash. E esse modo é bem legal porque tu bota o teu dinheiro aqui, gente, Tu torce muito mesmo pro gráfico subir. E tu consegui, é claro, tirar antes de crashar. Eu tava com 1.300 reais que eu consegui na última gravação, e eu pensei, mano, 1.000 reais eu tô feliz, tá ligado? Então eu vou jogar esses 300 reais aqui no Crash só pra ver o que acontece. Eu até pensei, será que eu consigo chegar em 2.000 reais? Pra isso, eu tinha que chegar até o multiplicador 3, coisa que não é muito fácil, não. Mas como já tava no 2, mano, eu tava muito ansioso esperando. E depois de mais alguns segundos, realmente chegou no 3 e eu tirei, mano, que nem maluco. Mas olha só o que aconteceu. 1 um segundo depois que eu tirei, mano, o negócio crashou Se eu não clicasse, você vai perder os meus 300 conto, mano Então realmente, toma cuidado quando tu for jogar, tá bom? Mas eu fiz os meus 300 virarem mais de mil reais e sim Eu terminei com a meta que eu queria Usa meu código aí, Utopia, que vocês vão ganhar várias vantagens, tá bom? E pra te depositar, tem essas opções aqui Lembrando que cartão de crédito ou Pix entra na mesma hora Então é só vantagem, mano, usa meu código também, tá Utopia E bora continuar o vídeo, é isso Antes da gente entrar realmente nos canais mais estranhos, assim, de forma estranha e pesado Eu vou mostrar os canais estranhos, mas estranho legalzinho, tá ligado? Coisa que a gente vê e pensa, tá bom, essa pessoa é diferente Talvez ela tenha muito tempo da vida dela pra investir em algo assim Conheçam então John drinks water Esse cara que deve ser o John e como o nome do canal diz, pessoal, ele só bebe água, é sério, é só isso Todos os vídeos são ele bebendo de uma garrafa d'água, assim, a coisa mais incrível é que ele começou esse canal aí há mais de 11 anos atrás. Ele realmente surpreende muito o público dele, porque do nada, assim, ele posta um vídeo que é bebendo água. <risos> no momento, ele tá no episódio 10.015, e olha só como foi esse episódio. Ele mostrou a garrafa de água, abriu, começou a beber, e depois, em 20 segundos, pronto. Ele terminou de tomar água e acabou o vídeo, mano, uma obra-prima. Inclusive, olha só como ele tá diferente. Esse aqui foi o primeiro vídeo dele há 11 anos atrás, quando ele tomou a primeira garrafa d'água. Quer dizer, a primeira gravando, né? Dá pra dizer que esse cara aí é bem hidratado. Ele fez alguns vídeos diferentes, como, por exemplo, no episódio 7000. Ele foi numa fonte lá e usou uma câmera 360 graus. E apareceu vários dele, assim, tomando água. <risos> o episódio 8724 também ele foi diferente, porque ele tomou água no Natal. E, sinceramente, dá até vontade de criar um canal assim, mano. Me segurem. Agora que a gente já viu um cara tomando água por mais de 10 anos seguidos, mano, que tal... Man eating food. Ou seja, homem comendo comida. Qual é o título do vídeo mais visto, mano? Maionese. Ele pega uma colher de maionese, bota na boca e faz uma expressão... Que parece que, sinceramente, essa maionese não tava muito boa não, hein simplesmente o vídeo acaba. Então ele repete isso por mais trocentos vídeos. Eu achei esse vídeo aqui, olha, muito engraçado. Eu tava assistindo vários, mano, porque eu não tenho nada pra fazer na minha vida. Ele tá comendo limão com sorvete. E no começo ele tenta abrir o sorvete, não sei como mas sorvete cai. Daí alguém de fundo meio que fala pra ele regravar, tá ligado? Será que o cara tá em cativeiro gravando vídeo, gente? Como forma de inovação, ele começou a comer também personalidades famosas. Eles fazem, sei lá, um bolo, uma torta, não sei o que é isso. Algo comestível. Um rosto do famoso ele come. Duvido vocês adivinharem, gente, quem é esse cara aqui? Sim, era o Jim Carrey. Inclusive, eles se levanta e diz: Olha só, o homem comendo comida retornará. Mas esse vídeo aí foi postado pessoal há mais de três anos e ainda o canal tá parado. O homem que come comida nunca retornou. F E esse aqui então é o canal do Jaden, pessoal. Ele é um maluco, mano, que já encheu mais de 20 mil balões na vida dele. Sabiam que eu nunca enchi nenhum, cara. Eu não sei encher balão, eu não sei o que acontece comigo. Toda vez que ele enche um balão, ele anota qual que é o número daquele balão e bota na parede também quantos balões que ele já encheu. Imagina que do lado tu fala pra um amigo teu assim: tipo, Mano, eu tenho um canal no YouTube, cara, eu tenho 9 mil inscritos, quer conhecer? Daí o teu amigo entra no teu canal e vê que tu já encheu mais de 20 mil balões e isso é teu canal, basicamente tu enche balões, eu não sei vocês, mas eu ficaria bem longe de uma pessoa assim, bora começar então a deixar um vídeo um pouco mais estranho e mais pesado, então pessoal, se preparem Benjamin Bennett, a partir do momento que tu olha o banner e a foto do canal, tu pensa que não tem nada demais que é só basicamente mais um canal na internet mas esse cara aqui consegue ser também bem estranho há 8 anos atrás pessoal, o Benjamin pela primeira vez, decidiu sentar na frente de uma câmera e ficar 4 horas ali na frente dela, sorrindo sem parar você já conhecia o canal dele, porque ele viralizou já faz muito tempo, e até hoje esse cara aí faz a mesma coisa, um mês atrás, olha só ele foi na frente da câmera e ficou ali 4 horas mano, sem fazer nada, só sorrindo sentando, olhando pra câmera, eu quero que vocês tentem namorar o cara, forçar o sorriso de vocês e vocês vão ver que depois de tipo 3, 5 minutos, tu vai ficar quase com câimbra mano, eu tô falando sério, eu tava assistindo esse cara e eu comecei a sorrir junto com ele só pra ver sabe, eu tava me sentindo meio idiota, mas foi engraçado, só que eu tive quase uma câimbra assim no rosto mano, foi muito sinistro mas falando em sinistro também, coisas sinistras já aconteceram mano, enquanto ele gravava, e isso é bem estranho No episódio 5, por exemplo Lá tava ele mais uma vez, mano, sorrindo e tal Até que as pessoas começaram a ouvir algo na casa do cara O Benjamin não parou de sorrir Mas deu pra ver que tinha algo errado Principalmente porque os olhos do cara, mano estavam quase soltando do rosto É sério, olha isso Até que de repente alguém abriu a porta assim E falou tipo, oi As pessoas pensam que até hoje era um assaltante ou alguma coisa assim, até porque ele saiu batendo a porta depois. E mesmo assim, o Benjamin não quis interromper a gravação. Porque realmente, sei lá, mano, o cara é muito focado, ele tem que ficar as 4 horas ali. Até então, já teve 321 vídeos, na verdade são lives, né, dele sorrindo. Se tu for calcular, ele já ficou mais de 1.200 horas, cara, sorrindo e olhando pra uma câmera. Botando em dia, são tipo 50 dias sorrindo e parado. É sério, com certeza eu não sorri durante 50 dias da minha vida, não, mano. E durante tantos dias, né, pessoal, mais coisas estranhas com certeza tinham que acontecer por exemplo, tem alguns vídeos que ele chora mano enquanto está sorrindo e na verdade sim, isso aí é bem estranho. Que isso aí é a coisa mais estranha do mundo mesmo Porque a gente tem que pensar que se o cara ficou 50 dias sorrindo e olhando pra uma câmera Em algum momento depois é tanto pensar Refletir, e se ele estiver passando por um momento Difícil ainda, certamente ele vai chorar, sabe? Mas agora, mano, bora pro último canal Que esse aqui sim é sinistro, veja a minha Realmente fichinha, até porque como eu falei Só é estranho e pode ser um pouquinho sinistro Mas não é o que transmite 100%, sabe? Esse aqui sim é 100% sinistro Eu não tenho dúvida, e se chama Joy Akaldi Editor, na moral, dá uma passada pelas Thumbnails aí do canal, pro pessoal já entender entender, mano, que tipo, eu não sei, eu também não sei, vamos ver isso aqui. O Primeiro vídeo do canal foi há 16 anos atrás, e isso pra mim já é um pouquinho sinistro, porque ele fazia isso tipo há 16 anos atrás. Significa que não era algo pensado em viralizar, eu acho, não sei. O primeiro vídeo é esse aqui. Uma pessoa de máscara, mano, mandando beijinho e é bem creepy, tá? Depois a pessoa senta numa cadeira e a cena fica mais horripilante, vai pro chão e depois, bom, termina o vídeo. Não tem nenhum áudio de fundo assim, a não ser ruído e também ela pisando no chão. É muito estranho, cara. O segundo vídeo é a mesma coisa, mas aparece um Cachorro ali junto, sei lá, eu acho muito creepy Eu tava assistindo esse canal durante a madrugada, mano Eu fiquei meio tipo, socorro Depois alguns vídeos mais parecidos com esses aí, cara De uma pessoa ali andando com uma máscara e tal É como se a pessoa, na verdade, apresentassem, assim Novos personagens pra gente, e se veste com Outras fantasias também, e eu não sei se esses Vídeos tem meio que uma história por trás, mas por exemplo Esses vídeos aqui parecem com o aniversário Das personagens, todas estão fazendo Três anos, aparentemente, elas estão com uma plaquinha Meio que agradecendo ali na cama Agradecendo, eu não sei o motivo, elas se sentam Ali, botam uma plaquinha do obrigado, e aí é Inclusive, esse aqui é o vídeo mais visto Onde ele aparece com outra pessoa Erika and Mars Eu não sei se isso são personagens de algum lugar Eu realmente não sei Mas são duas pessoas fantasiadas Que ficam ali, sei lá, mano Que ficam fazendo juntas Meio que rindo, se tocando, se olhando Eu não sei Tem uma música de fundo E simplesmente depois de ficarem juntos ali acaba E tem muita visualização Eu não sei por que esse vídeo aí tem tanta Os comentários são desativados Então ainda dá pra saber o que as pessoas estão pensando Seis anos depois da postagem do primeiro vídeo pessoal Ou seja, ainda dez anos atrás Faz muito tempo Esse aqui foi o último vídeo que foi postado Que é só uma das personagens Ali sentando no sofá novo É bem interessante pensar que esse canal aí se manteve ativo Postando vídeos estranhos, assim, cara Do cara se fantasiando por durante seis anos Tipo, ele fez isso durante seis anos A vida dele, sabe? Eu queria muito mesmo saber se tem alguma história por trás Mas é difícil, sabe? Se vocês quiserem eu faço realmente um vídeo especificamente sobre esse canal Ou se vocês souberem alguma coisa, cara, na moral, me contem Se vocês conhecem mais canais engraçados ou sinistros Gente, comentem aí Porque vai que eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Até a próxima aí, tchau!